Eu vou tocar aqui para você ouvir, olha. Esses aqui, eu vou só pegar uma pasta aqui só para mostrar para quem tá nos vendo, né? Do que, do que é que nós estamos falando, né? E os vídeos estão aqui, olha. Eu vou até tocar aqui para a galera ver, ó. Esse é um. Você tá vendo aí na tua tela aí também, né? Deu uma sumidinha aqui, ó. Esse é um. Esse pássaro aqui é de amigo seu, é seu de quem é? Seu um amigo meu. É parceiro aí, né? E temos é o pai esse outro do filhote que eu tô adquirindo. Olha que filhote. legal, que legal. E temos esse aqui também, ó. Eu, eu explicando aqui pra galera, né? Eu baixei já os áudios desses pássaros aqui. E em seguida eu vou te mostrar depois do tratamento que eu dei nele aqui. Eu trabalhei a tarde inteira, parceiro. Pra dar um trato nesses áudios aqui que ficou show, hein? Isso aqui é só pra galera ver aqui. É, da onde que a gente vai fazer o, o, a montagem, né? E esse último vídeo aqui, né? É também do seu amigo? Isso. Yes. Olha ele aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Sim. Bom, ó, você tá vendo na tua tela aí? Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o áudio, tá? Esse aqui é um. Esse aqui é o, o... Eu vou começar pelo primeiro aqui. Esse aqui é o primeiro, ó. Ó, escuta aí pra tu ouvir como é que ficou. Depois do tratamento que eu dei nele aqui, ó. Ó, esse é um, ó. É, os, os dois ficaram muito bons. Ficou, ficou bom. Ficou bom. Qual que foi? Qual, qual, qual era, O, o que, que você fez nessa, nessa outra diferente aí? Olha, eu fiz o seguinte. Eu normalizei, em primeiro lugar. Hum. É, removi a voz do, do, do parceiro seu aí que estava falando em cima do, do, do canto, entendeu? Tirei <risos> a voz dele. Eu, eu usei para você ter noção... Uns seis programas para chegar nesse resultado aqui. Mas, uhum. em, em síntese, eu quero te dizer o seguinte, que, é, a princípio, né, o que você deve levar em consideração aqui é a limpeza do arquivo, né, tirar os ruídos, né aquele chiado que fica ali do, do, do barulho de vento, enfim. Esse é o trabalho mais difícil, para deixar somente o áudio do pássaro, entendeu? Entendi. Por isso que você está ouvindo aí, que está bem nítido, né? Você tá com fone de ouvido, você tá ouvindo melhor que eu ainda aí. É, mas a intenção é essa mesmo, de, de, um ouvir, aqui. É, de ouvir bem, né? Ah. E um detalhe também que eu esqueci de te falar, eu aumentei é, nota por nota é, o volume, preservando o, a altura que é padrão, né? Aí o que que acontece? Eu regularizei todas Sim. elas para ela ficar todas elas normalizadas, baseada na nota mais alta que no caso é essa aqui ó entendeu você tá vendo aí a tela aí né Sim. Sim. aí o que que acontece aí depois que a gente normaliza ela aí é feito um trabalho de limpeza né esse trabalho de limpeza é que dá essa nitidez no som olha aí ó então na minha opinião qualquer um que você escolher tá legal é no caso eu vou deixar para sua conta pra você escolher a gente deixa todas para ter okay. exatamente essa variação. Pronto, então nessa aqui, essa aqui a gente deixa, preserva todas elas, né? Preserva todas elas. Agora a gente vai para a terceira aqui. A gente vai para a terceira, a primeira e a segunda já estão reservadas. Agora a terceira, que é o, te é, o, é o terceiro pássaro, tá? Agora esse aqui deu mais trabalho, mas eu acho que tu vai gostar também. Escuta aí. Essa ficou linda pra caramba E essa ficou show de bola Fechou nessas três? Fechou Agora vamos montar a sequência Pra você fazer a sequência E fazer o padrão, né? Com qual delas que você vai começar a montar a sequência? O, aquele canto boca mole boi Então vamos lá Vamos começar com quantas? Bom, na verdade, eu pensei em, em, em essa repetição aí por no caso 30 minutos, né? Você vai dar uma intercalada? Não, como é que você tá pensando em fazer? não, não no caso eu, eu, eu vou, eu pensei o seguinte: é colocar a, essa essa variação, um, esse canto, o um intervalo. E na verdade, eu queria colocar esse canto intervalo. Algumas vezes e só esse segundo canto que eu ia colocar ele por ele, um intervalo em, é, em silêncio e ele por o, o segundo canto por 20 minutos e mais um intervalo em silêncio no final, entendeu? Então, então você vai querer montar, vamos supor, dois ou mais de um, mais de um pendrive. No caso, você não vai colocar é, que assim tem muito, tem muito criador que faz assim, só para tu entender o que hum. eu tô perguntando. Tem muito criador é. que eles fazem o seguinte, eles coloca, vamos supor, 10 virada, 10 caratinga. Entendeu? Isso isso na mesma e, e pense numa linha de tempo de 30 minutos, numa linha de tempo de 30 minutos. Aí o cara começa com 5 de um, 4 de outro, 5 de um, 3 de outro, 5 de um, 3 de outro e vai intercalando, é. entendeu? Não entendi. Na verdade eu não queria intercalar dessa forma não, eu iria colocar só essa, essa montagem, por exemplo, nessas quatro, no caso, foram cinco notas, né? É. Por exemplo, durante 30 minutos... 30 exemplo, minutos de 30 canto, minutos, 15 de silêncio. Depois 20 minutos, no caso de intervalo de água corrente. Aí depois repetir, por exemplo, 30 minutos de novamente esse canto, 20 minutos de água corrente... Aí, por exemplo, aí depois de umas, umas cinco sequências dessa, aí sim eu iria fazer um, um intervalo em silêncio, aí, e o, aí já mudaria o canto, colocaria o, o segundo canto por 20 minutos apenas e depois mais 20 minutos em silêncio. Entendi. Ah, mas aí no teu aparelho, como é que tu vai fazer? Tu vai colocar uma sequência num pendrive, depois tu vai estar tá trocando de pendrive ou tu vai colocar tudo no mesmo pendrive? No mesmo pendrive. Ah, entendi. Então vamos lá. Vamos e eu, fazer. No caso, eu, eu tenho o aparelho, o, pássaro, o pássaro. É, eu sei, eu sei. Isso é meu cliente, isso é. aí eu sei. E... <risos> e, eu, e eu te agradeço aí, meu parceiro, por confiar no nosso trabalho, no nosso produto aí. Que graças a Deus tem dado muito resultado aí Brasil afora aí. Eu Beleza, vou então. O meu, cu... o meu curió mesmo, Eu quando eu adquiri, eu adquiri ele Pardo e eu continuo em nele no no pássaro professor e tem o canto perfeito ficou ruim o pássaro não canta nada não, tem tem o canto perfeito <risos> tô brincando contigo é. não mas eu sei eu sei o, o meu aparelho modesto a parte ele é bem simples para quem né tem tem, tem muitos aparelhos bom aí no mercado né eu não falo mal de, de marca nenhum e não tem muito aparelho bom Sim. muito bom no mercado aí mas o meu ele se destaca pela simplicidade e a funcionalidade dele né ele, Sim. sempre que eu converso com meus clientes aí, eles falam Olha José, tem aqui o meu aparelho, sempre tem um relato de um pássaro bom que ele conseguiu encartar Eu vou fazer então essa primeira, então vou colocar 30 minutos de canto, desse canto aqui E colocar é, 15 minutos de água de rio, que é isso que você quer? 20 minutos 20 né? Então vamos lá, vou e fazer ele? isso agora Aí no pássaro professor, tu vai colocar esse arquivo dentro do pendrive e o outro que eu vou fazer agora, tu vai colocar também o um arquivo dentro do pendrive. Aí ele vai tocar esse. O próprio pássaro professor ele vai trocar quando terminar. Né? Ele vai fazer toda a linha do tempo, 30 minutos de canto. Vai fazer os, os 20 minutos de água de rio. E em seguida, ele vai começar a tocar o outro canto que, tá, que fica numa fila, entendeu? É assim que ele vai funcionar. Sim, entendi.